então, minha gente, fazer o nosso casaco fashion suíço. Bora lá, então. O que, que vocês vão precisar? Botãozinho Rita, tá? A gente vai usar botãozinho Rita. Eu vou usar esses botões aqui. Vocês podem estar usando outros, de outras cores, mas eu vou usar esse aqui, tá? E os moldes, tá? A gente vai usar tweed... Malha tweed e lã tweed, tá? Para essa peça, mas você pode estar tá fazendo tudo de malha tweed. E o forro tactel, tá bom? Então, vamos lá. Esse molde aqui você vai cortar uma vez, na malha, né? Na cor preta. Esse aqui é o filete da manga, duas vezes. Bolso, duas vezes. Costa, uma vez dobrado. Lapela das costas. Você vai cortar quatro vezes, tá? Lapela do bolso, duas vezes. A gola, duas vezes dobrado. O forro, tactel, uma vez dobrado. A frente, quatro vezes, duas vezes tecido principal, duas vezes forro. E manga, mesma coisa, duas vezes tecido principal e duas vezes no forro, ok? Então, esses são os materiais que a gente vai usar para fazer o nosso casaco. Nosso casaco fashion suíço. Bora lá, então. Vamos pegar os tecidos principais aqui. Vou pegar as costas. Lapela das costas. Espelhados, passaram a costura aqui, tá? coisa com outro. pegar a nossa lapela. Virei para esse ponto, mesma coisa com esse. pegar agora as nossas costas, fazer um pique. Fez um pique no meio, dobra mais uma vez e faz um pique aqui pra saber onde é que vai os bolsinhos, tá? As lapelas, né? aqui vai as lapelas... E aqui, vai essas peças aqui, tá? Bem rente ao nosso pescoço, nosso ombro e a nossa capa. Assim, depois a gente vai colocar os botõezinhos aqui, só pra vocês terem uma ideia, assim, ok. Aí vocês podem estar tá me perguntando: tá, mas eu posso fazer sem isso? Pode fazer sem isso. Posso fazer essa lapela de outra cor? Pode fazer de outra cor também. Tá, pode fazer de outra cor também. Aqui, como é mais ele é. Quadriculado Quase não dá pra ver, né? Mas no preto Dá pra ver bem Olha só Entendeu? Então aqui Nossas costas prontas Vamos pegar A nossa parte de baixo, né? Aqui a gente já fez um pique, tá? Aqui a gente vai colocar pique com pique. E vamos pegar essa parte aqui. Dobrar aqui a costura pra, pra cima aqui, tá? E vamos prespontar. <SILENCIO> vamos pegar o nosso o nosso bolso fazer a bainha aqui dos nossos bolsos Os nossos bolsos aqui. coisa aqui. costas prontas vamos já deixar preparado aqui os nossos os nossos botões aqui onde é para ser Aqui a gente já colocou os botãozinhos e agora vamos continuar aqui. Vamos pegar as nossas frentes, pregar os nossos ombros. Pegar os nossos ombros, vamos pegar as nossas mangas, frente e costa, parte mais descida, frente mais alta, costa. descida, frente, pegar as nossas mangas aqui E vamos fechar aqui os nossos lados. Costura, costura aqui. coisa aqui desse lado costura costura aqui Vamos pegar a nossa gola. Passar a costura por tudo, só deixar embaixo, em cima, pra gente virar. escutar. costura, costura aqui. Tem um pique aqui já que a gente já fez Vamos pegar nossa golinha aqui. Não é bem uma gola, é mais um um pala, né? Reserva, vamos pegar os nossos forros agora, costas, frentes, vamos pegar os ombros dos nossos forros. As mangas. Mais alta costa. Fechar aqui os lados. Costura, costura. Mesma coisa do outro lado. Costura, costura. Costura debaixo do braço, costura debaixo do braço. Forro está pronto. Agora vamos pegar o tecido principal, colocar aqui pique com pique, direito com direito, costura com costura. E vamos pegar uma peça na outra. Eu costuro aqui Agora, vamos virar a peça por aqui pelas mangas, tá? Vamos prespontar agora o nosso casaco, e daí, vamos fazer acabamento nas mangas, tá? Primeiro, pré Espontado, agora a gente vai fazer acabamento aqui nas nossas mangas. Juntar uma manguinha com a outra aqui, certinho, tá? Costura com costura aqui, certinho também. Vamos passar uma costura de segurança aqui. Mesma coisa com a outra. Passada a costura de segurança, a gente vai pegar a nossa nosso filete aqui, tá? Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. Vamos abraçar aqui a manga, tá? Aqui, ó, a boca da manga. E vamos ir colocando aqui ou você passa um viés aqui, tá? Mesma coisa do outro lado. Ficou assim, olha só por dentro como que ficou. Agora a gente vai colocar os botãozinhos aqui, tá? A gente vai colocar os botãozinho e eu já volto para mostrar para vocês como que ficou essa peça com o botãozinho tudo certinho. Tá já volto para mostrar para vocês. Já voltamos, então aqui a gente já colocou os nossos botõezinhos, ficou assim, olha só, gente, que quentinha que ficou essa. Essa roupa. Olha só. O nosso casaco fashion suíço, olha só. é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer muitas roupinhas pet. Bora aproveitar aí esse friozinho, que ainda permanece aqui no sul, principalmente, né? Bora aproveitar aí e fazer essas pecinhas quentes aí pra vender. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Fiquem com Deus. Eu amo muito vocês. Lembrando que se Deus tá no negócio, sucesso é garantido. E o sucesso de vocês é meu sucesso também. Beijos, beijos, beijos. Eu amo muito vocês. Até a próxima. Tchau.